Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que têm os meus versos em letra impressa, peço que, se se quiserem ralar por minha causa, que não se ralem. E assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza, se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir porque as raízes podem estar debaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim. força. Nada o pode. Positivo, negativo. O legado ainda está vivo e a morte não é o motivo para que o escrito se perca no tempo. Estamos de volta ao ativo, natural, o nosso sítio. Quando polos se tocam no espírito, o indício é movimento. Aposto que os opostos não se atraem como suposto, porque no rosto vê só opostos que só se atraem por o desporto. Ou ressuscitos, vós outrora guardados no fundo do poço. Se posso ou não posso, só passo o que posso sem passar a perna e eu faço o que posso. Não é por toda mania, sou mestre da minha rima. Não sabia o que fazia por metades como acia, mas creio que como acia no subsolo aprendia que mais vale dar a vida por algo que me preenchia. E eu mas os meus tipos papavam, não justificavam um beats, brinde, sabiam a nada Quem me salvava além da witch ou as merdas Passava, vi as a espaldicos e os ticos assentuados E não uau. vou ouvir filmagens ao lado do meu papó, Porque eu sempre fui apenado de Pocotó, Pocotó Cocktail, Molotov, é um dropteras Onde há fumo, não há fogo, esses boys oh, Vocês Vocês são, são vipers Boys são vipers, não há de undertakers Querem ser takers, ficam presos em ciphers Balls, balls, jiggle balls Muito mais conteúdo e muito menos hypers Eu só espero aquilo que tu esperas de fighters Ao eu já não quero originais, somos writers temos a vida na folha, nós somos os Ghost Riders That's why they never write Sílaba, sílabas, quadrinha milimétrica A meu parte vai ficar de está a biblioteca Eu faço a minha com lamentações em meca Faz lá tu com coblitações de merda O muro que eu ergo na minha cultura Promove a censura se users glitcham Consideram glitch como algo que perfura Esta capa que é dura e todos lixo. Pergunta para a cura, posso de segura Eu chamo pelos trechos que se for preciso explicam Promove a cultura é que já está na altura deixar de fazer parte da classe dos que mendigam Esta vai para a rua onde a minha amargura É apenas contada à lua, vocês não acreditam Somente quem jura, é uma barra que vem cruz eu não perde tempo com lutas que não se justificam. Ei. que linda falou, que se aventura por sua virtude em terrenos unknown. Cada um na sua, mas a nossa escritura diz pouco. Seu office diz muito nome. A pensar numa estrutura para o raio da partitura. Tudo o que eu faço, turista, creation zone. Vim. Caneta escura, pago o preço na fatura. Ofrendas para a bruxa, home oh, sweet home, oh, sweet home. Quem tá no brinca, vocês deixam isso. ponto acerta é que eu não entendo. Fazem do rap um game. Eu tenho um mente de gamer. Se joga, eu só jogo na Nintendo. Imensas skins compradas, roubadas, citadas. É que nuvas do movimento. Dizem tanto usar não move mas sem moves novas, sem. Conteúdo em movimento, no me informar, o para algumas que eles tornam um tanque neste terreno. Estou em high camp das pessoas tretas nesta game, tu não tens talento. Das vida, a ti aposta, não estás no meu time não perco o meu tempo, alimento. me de árvores no meio da floresta enquanto estás perdido no meio da cimento. Pouso o comando, não dá para jogar. Toda aí se tá sentar no meu altar. Se volto a tentar, eu volto a escutar. Vozes externas que só querem entrar. Estarei eu errar o que tenho a provar. O erro sou eu ou errado a falar. Ou oh, erro sou eu por ter estado o tempo todo a duvidar. Toda a vida disseram, faz isto, aquilo aquilo outro Nunca diziam, faz o que queres, o que sentes, escreve, grave e pronto. Falam, falam, são publicidade. Mensagem na discurso oco para que falar de marcas de roupas aquilo que eu visto são marcas do corpo ah! critica, critica, mas da minha escrita não sou hipócrita, sei bem que te irrita que rica sonhos de monstros madonhos que aprisiona na minha ala clínica invicta ah! então fica com aquilo que mais bate na tendência e com likes no insta modas, mocas, trocas, topa as rimas da minha caneta não troco limpas limpa as energias de um mundo pobre que me incomoda em memória da honra carrego na minha íris glória abrecinho os portões dourados da vitória, reclamos Justiça limpa das almas da discórdia Por isso nem tentes ver o nome nos eventos, fato zero nos acertos, não papamos desse milho Para pens mostradentes diz a todos que há talentos em que para concertos Não seguimos o delírio agarrem se aos acentos, nós somos fragmentos, mas com falta de argumentos Nós lidamos mas, sem estrilho Por ficar atentos que com quatro elementos Nós trazemos amuletos Fidinhos desse riso Nós não somos procurados Eles têm os olhos vendados Nós não somos encontrados Nem cantar que que uma piedade Entraram no um ao lado o tesouro Mantém intacto. Nem tá tudo marcado no mapa guardado. Tá tudo gravado no legado. Não marcado no mapa guardado. Tá tudo gravado no legado. Fui gentil como o sol e a água. De uma religião universal que só os homens não têm.